Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro de sempre na companhia do seu parceiro Lucard Hoje por um recado rapidinho, todo final de ano a gente sempre busca agradar você inscrito no canal E dessa vez não vai ser diferente Nós vamos sortear aqui para os membros apoiadores uma cópia do jogo Wild Guns pro Super Nintendo E uma versão especial do canal Retro Challenge Por que não, né? Como vocês podem ver, Wild Guns é um jogo maravilhoso Um Bullet Hell simplesmente incrível E que volta e meia a gente joga aqui no canal E nessa vez também não vai ser diferente Sexta-feira, dia 30 de dezembro Nós vamos sortear esse jogo maravilhoso Então fica ligado E tem mais um plus a mais, né? <risos> Juntamente com a versão especial do Super Nintendo Nós vamos mandar diretamente pra sua casa, caso seja vencedor Vamos também colocar junto desse sorteio a versão de Wild Guns Reloaded tá? Então você vai poder jogar a versão Reloaded e também a versão clássica do Super Nintendo Com o nosso toque especial, tá legal? Então pra participar não se esquece, basta virar um membro apoiador clicando no botão Seja Membro Essa ajuda é muito importante aqui pra poder manter o canal ativo, funcionando Trazendo novos conteúdos pra vocês, sempre trazendo sorteio e coisas novas E por conta desse apoio que nós vamos poder sortear Essa versão especial do jogo Tudo bem? É isso aí galera, um forte abraço a todos Conto com vocês na live de sorteio do jogo Vire membro, que além dos benefícios Descritos aqui na descrição Você também vai poder ganhar jogos maravilhosos Que nós temos sorteados por aí Tá certo? Preparado? Então bora lá participar Galera, aguardo todos vocês Um forte abraço e valeu Tchau, tchau